Ei, hey, censuradas, estou aqui mais uma vez no cenário incrível para contar para vocês sobre algumas diferenças que eu percebi durante esse tempo que eu estou morando aqui na Europa. Então, a diferença entre o Brasil e especificamente a Itália, mas também um pouquinho da Europa em geral. Então, vamos lá, né? <música> Bom, a primeira diferença é clássica, que é o papel higiênico que eles jogam no vaso e não no lixo. E quando você joga no lixo eles acham super esquisito. A segunda diferença também acho que as pessoas conhecem um pouco mais, que é a questão da água. Eles aqui eles bebem água da pia, da torneira, porque é limpa, é, é potável. Diferente da nossa aí no Brasil, que é impensável a gente beber água da pia, né, gente? Porque é passar mal na certa. Mas aqui não, aqui é super normal. Nem todo mundo bebe, tá? Mas é super normal. Inclusive, não só em casa, se você sair, se você estiver andando na rua e chegar em um café em um restaurante e pedir. É, se você pedir água especificamente da pia, eles vão te dar de graça. Você nem precisa consumir nada no local. É super normal para eles. Inclusive, eu faço isso porque, né, né, vamos economizar. Outra diferença que até hoje eu acho estranha às vezes é que o interruptor é fora do banheiro. Então, imagina, eu acho que isso aí no Brasil nunca ia funcionar, porque a galera, a galera adora se trollar, né, então imagina, se o interruptor aí fosse fora do banheiro, a galera super ia desligar quando tivesse alguém lá dentro, ia desligar a luz, ia ser uma beleza, né, mas aqui não, aqui... O interruptor fica fora do banheiro E as pessoas não te sacaneiam <risos> Outra diferença Que eu vi Especificamente aqui na Itália Especificamente aqui na Catânia, né, onde eu tô morando Que é Do nada, tipo, você tá andando na rua E você tem um monte de carro parado né, Normal, estacionado E de repente você vê que tem pessoas dentro dos carros Não de todos, mas assim Todos os dias que eu saí aqui que eu olhei os carros na rua Tinha gente dentro do carro fazendo nada. Não era como se a pessoa estivesse saindo ou chegando, era como se estivesse ali. E aí no início eu pensava que era para se proteger do frio, porque estava muito frio e tal. Mas hoje, por exemplo, está calor. Estou aqui, ó, sem, é, com manga curta e as pessoas estão dentro do carro. Acho esquisitíssimo. Não entendi até hoje se alguém souber o motivo, por favor, me fala aqui nos comentários que eu estou muito curiosa. Outra diferença é que isso nem foi aqui, não foi mais em Portugal que eu vi, porque aqui eu ainda não tive oportunidade de ver isso Mas é, hambúrguer, eles comem de garfo e faca e não com a mão Então um dia eu fui sair para uma hamburgueria com o pessoal E chegando lá, todo mundo estava comendo de garfo e faca e eu era o único comendo com a mão Inclusive eu falei, gente, faz parte da experiência do hambúrguer você comer com a mão concordam comigo? Vocês concordam? Coloca aí nos comentários, tá? Que eu quero saber E aí é tão estranho para eles comer com a mão Que eu tava comendo com o papel que ele veio E aí o garçom viu que eu tava comendo com papel E aí que ele trouxe guardanapo, não tinha guardanapo na mesa Falando ainda de comida Uma coisa que eu acho maravilhoso, sensacional Porque eu já era assim E aí no Brasil todo mundo achava estranho Eles comem a comida é, assim, por partes separado, tipo, se eles forem comer, ah, vou comer o macarrão, vou comer carne, eles não botam macarrão, e carne, não sei o que, não sei o que, eles comem o macarrão, depois eles comem a carne, então assim, eu sempre fiz isso, porque eu acho muito estranho ficar juntando comida, e todo mundo achava estranho que eu comia em partes, né, parcelado, e aqui não, aqui pra eles é isso, e depois do almoço, eles têm costume, é, um costume bem daqui mesmo de comer fruta de sobremesa, a fruta, assim, pura, não é com ah, uma calda de não sei o que, um leite condensado. Não, é a fruta, a fruta em si. O um italiano me falou que é um costume deles mesmo, ainda perguntou lá ah, no Brasil, não é assim? Eu falei, olha, tem gente que come, sim, fruta de sobremesa, mas não é uma regra. A gente come mais, assim, de lanche, o café da manhã, enfim, sobremesa a gente come mais doce. E ela falou, não, aqui, aqui é almoço, terminou o almoço, sobremesa é fruta. Deixa eu ver outra coisa Ah, uma coisa muito chata Aqui é que, Não, antes disso, deixa eu contar sobre, Mais sobre comida A comida aqui, eu acho que vocês já devem saber Eles não, não tem esse costume Que o brasileiro tem, inclusive Amo, tá, esse costume que a gente tem no Brasil De colocar tudo na comida, assim tipo Pizza, tem pizza de Kit Kat, Tem pizza de abacaxi Tem pizza de tudo, tudo que a gente vê A gente coloca na pizza ou coloca aí sei lá, em hambúrguer, a gente vai incrementando, né, gente? A gente tem nosso próprios sushi, a gente tem nossa própria comida chinesa, a gente vai, vai criando nossas coisas. E aqui não, a comida é bem, bem pura, assim, sabe? Tipo, a pizza é só aqueles sabores tradicionais e, enfim, a comida é sempre assim. Não só aqui, mas em outros lugares da Europa também, é bem tradicional. É Aquilo ali não tem grandes invenções. Eu, particularmente, prefiro no Brasil. Eu adoro grandes invenções de colocar tudo na pizza, enfim. Mas eles não, e eles acham meio que uma falta de respeito se fizer isso. Até você colocar ketchup, maionese e tal, eles acham falta de respeito. Enfim, né? Agora uma coisa que eu acho muito chata, muito chata mesmo aqui, é especificamente na cidade que eu tô, é, nem todo lugar é assim, tá? Mas que você tá vivendo sua vida, normalmente andando na rua, resolvendo alguma coisa, ou sentado em um café e os italianos chegam e começam a tentar te conquistar, dar em cima de você, pedir seu número do nada, gente, do nada, e não adianta você falar, você não dá atenção, porque eles ficam insistindo e eu acho que eles fazem isso só com gringa, né? mas enfim, é uma coisa muito chata, as outras meninas também daqui do voluntariado falaram passaram por isso também, em momentos aleatórios então, eu acho, uó, isso, acho insuportável. E, assim, claro que acontece no Brasil, mas acontece, sim, em balada, em bar, que é um lugar que você já vai sabendo, né, que vai muita gente nessa intenção. É diferente. Eu já acho chato no Brasil isso, nas baladas e bares. Mas, assim, é um pouco mais aceitável porque é um ambiente que as pessoas vão pra isso. Agora, na rua, você resolvendo as coisas do dia a dia, você... Vivendo sua vida e as pessoas dando em cima de você. Te parando. Eu acho ó. Já aconteceu até com a minha roommate. de Ela tá no café sozinha. Bebendo um café. E do nada sentar uma pessoa do lado dela. Um italiano. E começar a encher o saco dela. A querer dar em cima dela. Enfim. Então isso é muito chato. Ah sim. Outra diferença. <risos> que até hoje eu dou risada da minha lerdeza. Foi o seguinte. Eu cheguei aqui. E... No primeiro dia, nos primeiros dias eu não vi aquecedor no quarto, mas como a casa já tem um aquecimento no piso, não ficava tão frio. Eu dormi todos os dias sem aquecedor. E aí tudo certo. Aí, é, uns dias depois chegou eu ganhei uma roommate e ela vem da da Dinamarca. Então lá é muito mais frio do que aqui. Ela está super acostumada com o frio. Às vezes a gente saía de casa e ela e eu falava: "Nossa, hoje está muito frio". Aí ela: "Nossa, para mim isso aqui tá verão e tal". E aí, uma certa noite, fez muito, muito, muito frio. Foi a noite que eu senti mais frio desde que eu saí do Brasil. Eu não conseguia me mexer de tanto frio. Peguei um monte de roupa, vesti, enfim. No dia seguinte, ela me pergunta, é, eu posso ligar o A essa noite? Caramba, quando ela me falou isso, eu enlouqueci. Eu pensei, meu Deus do céu, eu vou congelar. Eu falei, não é possível, você quer frio? Eu tô morrendo de frio, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí ela, não, eu quero ligar o aquecedor. Cara, eu não sabia que o ar tinha aquecedor Esse tempo todo eu poderia ter usado e eu não usei E aí a partir desse dia a gente começou a usar o aquecedor Que já é no ar-condicionado Se você olhar, é um ar-condicionado split normal Como no Brasil, mas já vem com aquecedor Eu sei que no Brasil também tem alguns com aquecedores Mas não é normal, porque a gente não tem tanto frio assim E aqui eu já percebi também, vendo em outros lugares Que é comum ter o ar-condicionado já com aquecedor meu Deus, eu podia ter aproveitado isso muito antes Mas enfim, né? Coisas que a gente vai aprendendo E basicamente, eu acho que é isso São essas diferenças que eu consigo me lembrar agora Se eu lembrar de mais alguma Eu faço uma listinha pra trazer mais pra vocês E se vocês também souberem mais diferenças Pode colocar aqui nos comentários Que eu vou dar uma olhada aqui por aqui também Se eu percebo Ah não, calma, tem mais uma coisa importantíssima Gente, que eu acho muito estranho até hoje Isso eu acho que é específico aqui De onde eu tô, ou pelo menos de lugares, não sei, de lugares mais frios, mas entre uma hora da tarde e cinco da tarde eles não trabalham, tá? É o horário de almoço deles e de ficar de boa deles. É dolce far niente, que é você ficar sem fazer nada e aproveitar isso. Eu acho esquisitíssimo, gente. Eu não sei se é assim no verão também, porque eu cheguei aqui no inverno, agora é primavera, mas muitos lugares... É, muitos estabelecimentos simplesmente fecham nesse horário, então se você quiser resolver alguma coisa vá até uma da tarde ou após as cinco da é, né, no fim da tarde, porque senão provavelmente vocês não vai encontrar eles. e eu acho isso muito esquisito, muito muito muito esquisito, eu não consigo me acostumar. mas tem seu lado bom, por exemplo, alguns lugares mais turísticos, uma exibição mesmo que eu fui do Banksy, é, eles tinham o horário esse horário na verdade era entre 1,5 e 3,5, era com preço reduzido. Então eu paguei 5 euros a menos, só porque eu fui nesse horário que eles meio que não existem nesse horário. Então alguns lugares, assim, têm uma vantagem, né? De estarem abertos e um pouco mais baratos. Então é isso, gente. Me despedindo aqui de vocês de novo. Um beijo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se vocês também estiverem em outro país e forem brasileiros e sabem diferenças, comentem aqui, vamos conversar, tá? vamos engajar aqui no canal com esse novo tema que eu estou trazendo para vocês de intercâmbio. Mesmo se vocês não tiverem que comentar, comentem um emoji, sei lá, como, bota um emoji de avião, ou um emoji de, não sei, uma bandeira da Itália, ou uma bandeira LGBT, e é isso. Um beijo, me sigam lá no Instagram para ver tudo do intercâmbio em tempo real e até o próximo vídeo.